Tá, no final, do lado esquerdo Caralho, mulher é chata desmaiado. do caralho. Eles, Eles estão dentro até do... tá, Tem alguém, alguém fechando, fechando a outra, a outra entrada, entrada do túnel no sentido do foguete? Era outro outro lado, outro lado. Vai chegar a polícia, não, mano? Sei lá, segura, se chegar na.